Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E este é mais um vídeo para o quadro Entrevistas, como vocês já viram na Thumb, temos um convidado muito especial hoje, né? que é um dublador muito conhecido e fez parte do elenco de dublagem de O Senhor dos Anéis. Aprecio a boa dublagem, né? Além de possibilitar o acesso aos filmes, desenhos, séries, etc. No nosso idioma, né? Trazer esses filmes, esse conteúdo para o nosso idioma também marcam muito as nossas vidas, eles marcaram demais. Eu já entrevistei alguns dubladores aqui no canal, como por exemplo o Carlinho Silveira. Carlinho Silveira dublou o Gollum, como muito legal mesmo. Uma entrevista muito bacana. Também entrevistei o Silvio Giraldi, que dublou o também uma entrevista surreal e o Luiz Lafay que dublou o Elrond foi praticamente uma entrevista internacional que ele está morando lá nos Estados Unidos então confiram depois os links estão na descrição e no final do vídeo Ficaram bem legais essas entrevistas. E esse vídeo, como eu falei, é muito especial, pois é o mês de aniversário do canal, quatro anos do canal Bolseiro, né? E o nosso convidado é um dublador que já está cozinhando as batatas, o Wendel Bezerra, que dublou o herói principal, o nosso querido Sam Wise Gand, o Sam de O Senhor dos Anéis. Muito obrigado, Wendel, por ter aceitado o convite, por nos conceder a honra aí da sua presença. Estou muito feliz e é um grande presente para o canal, e espero que seja uma entrevista maravilhosa. É, obrigado, eu agradeço o convite também, é um prazer falar desse personagem, desse ator, dessa história, enfim, de tudo que envolveu participar de O Senhor dos Anéis, e eu espero que vocês gostem desse bate-papo também. Vai ser muito legal, acredito que vai ser bacana. E além de dublador, né, Wendel, você também é CEO do estúdio Unidub, aqui em São Paulo, né? Exato. É uma loucura hoje em dia a minha vida, porque eu dublo né, pouco, não, não, não tanto quanto um dublador, quanto eu já dublei né, na vida, até por falta de tempo. Dirijo de vez em quando, um filme ou outro, quando é necessário. Tem o canal no YouTube, que você sabe como é que é, tem que gravar vídeo toda semana, você tem que estar, tá, é, é, enfim, fazendo conteúdo, né? Criando conteúdo. E, e, e tem o e dono de uma empresa, de um estúdio de dublagem, né? A gente trabalha para muitos clientes, a gente tem muitos diretores, uh, funcionários, colaboradores e tal. E aí eu tenho que fazer as atribuições que um dono de um estúdio tem. Que é de, enfim, liderar a equipe... Uh, tratar com os diretores, tratar com o cliente, liberar pagamento, assinar contrato, resolver bucha, uh, tomar decisões de faz isso, faz aquilo, compra aquilo, vende aquilo, troca não sei o que, uh, mexe na equipe, contrata a gente, enfim, é uma loucura intensa. <risos> e... Mais três <risos> filhos, né? Mais três filhos que você tem, tem que a família ainda, né? É, não é moleza não. <risos> Que loucura! E falando até de estúdio de dublagem, é... está chegando aí a série do Senhor dos Anéis pela Amazon e com certeza teremos essa versão dublada né, da, da série. Né? Espero que o seu estúdio seja contemplado aí né, com, com essa série. Vai sair pela Amazon, não sei se você já teve alguma série, já fechou alguma série da Amazon, chegou a fechar aí no seu estúdio... A gente já fez alguns trabalhos que estão na Amazon, mas não foi diretamente com a Amazon. Né? É comum essas empresas contratarem empresas internacionais que cuidam da dublagem para diversas línguas. Uh, então, uh, alguns trabalhos que a gente fez foi através dessas empresas. Né? Eles entram em contato com, com alguns estúdios e tal e, e, e, e direcionam. Mas é, não é um cliente com o qual a gente trabalha diretamente, né? Com a gente conversar com a Amazon. Pelo menos ainda não. <risos> Quem sabe aí não consegue aí esse contrato da série, que inicialmente né, são cinco temporadas, fora os spin-offs. Então tem muita coisa aí que essa série vai trazer, né? É, e também uma notícia fresquinha aí, né? Tem poucos dias que saiu essa notícia que teremos um anime, né, um filme, né, mas em formato anime, de O Senhor dos Anéis, uma história dentro do Senhor dos Anéis, a Warner anunciou, na né? semana passada, e, e também vai necessitar, necessidade de dublagem aí, e é da Warner, esse daí é da Warner e da New Line, né, então Legal. vai sair. Até fica essa dica aí, fica esperto aí, ansiante. que eu quero a Unidub aí, eu quero a Unidub nessa <risos> série e nesse filme. <risos> Eu também. Fica até difícil falar um pouco do, do Wendell aqui, porque é, é muito conhecido, né? Tem muitas entrevistas por aí, né? É, eu falo até que que eu, eu falo com os meus amigos, Não, o Wendell é, é um dublador que ele é já é uma celebridade, é um cara super famoso, né? <risos> Então até é até difícil perguntar muita coisa, porque com certeza você já falou muita coisa por aí. Mas só relembrar pra galera aqui, algum, alguns dos principais, das principais dublagens né, que você fez. Né? Eu acho que a primeira aí, uma das principais é o Goku, né? O Goku é bem, bem conhecido. Inclusive, Sim. eu queria até mostrar aqui, que eu sou... Acho que foi o primeiro que eu tenho como lembrança, assim, que marcou muito a minha vida, né? A gente vai falar do Sam aqui. Mas o Goku foi o que mais marcou mesmo, assim, da dublagem, cara, que fez parte, assim, da minha vida. Porque eu gostava muito, gosto muito de, de Dragon Ball e gostava muito de desenhar. Então, o Dragon Ball, ele fez parte mesmo, né, da minha vida. Eu vou mostrar até pra vocês, pra você e pra vocês alguns desenhos que eu fiz aqui, ó. Isso aqui é da época, época de adolescente, assim, que, que fazia Maravilha, esses hein? desenhos. Daqui, esse tá pintado. Daqui tem, um, tem um maiorzinho aqui. Esse daqui eu não terminei de pintar, mas esse é maior, tá no papel, acho que é um A3. Legal. Vou mostrar aqui, pronto. Tem, tem, tem um do, do Majin Buu aqui, ó. Também não terminei de pintar. Aqui eu dei uma pausa, assim, né? Parei um pouco de desenhar. Mas só pra você ver ah, em, em relação a Dragon Ball mesmo, que é algo que... Cara, é emocionante até conversar com você com a voz do, uhum. do Goku mesmo, assim. Porque uhum. eu sou muito fã mesmo, sabe? Você não tem noção de como tá sendo emocionante. Obrigado. <risos> e outro é o, o Bob Esponja também, né? Muito importante aí que, que, você, que você dublou. Tem algum ator que, que você sempre é chamado pra, pra dublar? Ah, o, o Robert Pattinson, né? É já dublei para muitos estúdios em vários filmes né? sei lá, uns 12, 13 uh, o Edward Norton também já dublei diversas vezes para vários estúdios é, e que mais? Uh, o Kevin Hart o Ryan Gosling Ryan Phillip, o Ryan Phillips e tem o, o o Sean Astin, né? que eu já dublei ele Infinitas vezes, é, inclusive recentemente foi muito interessante que eu dublei ele num desenho. Tipo, era ele, né? dentro do desenho, na história do desenho, tinha uh, o Chanestin, então, como Chanestin, né? E só que era um desenho. E aí, aí eu achei muito legal que me chamaram pra dublar. É, e, Por causa do mais? Senhor dos Anéis, você foi chamado. Exato. Uh, depois para é, dublar, dublar ele, foi para dublar ele. Tem uma, umas menções sobre o, o Senhor dos Anéis né, na, na, na historinha lá da, da animação, então uhum. acho que isso influi porque fui eu que dublei. Né? <risos> uh, mas é, eu já fui chamado por vários estúdios diversas vezes, por ele às vezes aparecer ocasionalmente, uh, ou fazendo um personagem pequeno, ou como ele mesmo, às vezes numa entrevista. Num, num programa sei lá específico sobre alguma coisa do qual ele participa várias vezes é, então desde que eu dublei ele no Senhor dos Anéis as pessoas costumam me chamar para dublar o o assim, eu fico muito feliz porque é um ator que eu gosto uh, é, e eu, eu conheci ele né eu estive com ele pessoalmente na primeira Comic Con aqui em São Paulo e nós conversamos rapidinho, ele foi muito simpático, foi muito carinhoso e tal. Então, é, é, um, é um ator que eu trago aí no meu currículo com, com um carinho muito especial. E, e na época, quando eu fiz o teste, sei lá, era mais um teste, eu não sabia direito o que eu estava fazendo ali e tal. Aí depois né, que a gente soube que, poxa, uh, o Peter Jackson que escolheu as vozes... Uh, o que, que era aquilo, qual era o tamanho que tinha aquilo, e mesmo assim a gente não tinha essa noção do tamanho foi depois mesmo que naquela época as coisas, né não, não tinha internet, não tinha muito fórum não tinha muito... então as informações ainda mais a gente que, que é dublador uh, você pula de estúdio para estúdio, corre para lá, corre para cá, entra no estúdio, grava aqui, entra no outro, grava ali, entra... então você não tem muito tempo de absorver as coisas, ou de ir atrás do que se trata, né? Então, uh, foi depois de um... Durante, a gente só percebia, falando por mim, né, que era um, um negócio muito legal, que era muito bacana, e... mas só depois, realmente, que, que a gente veio ter essa... Essa ideia da dimensão, do tamanho que a coisa tinha. Tanto que, eu se eu não me engano, no cinema, eu vi Legendado. Eu acho que eu não vi dublado. O primeiro. Nossa. é sim, Porque sim. não tinha como hoje. Hoje é muito mais fácil você achar um filme dublado no cinema. É, você meio que encontra às vezes não todas as sessões, mas ou às vezes tem a sala que tem dublado e tem a outra sala legendada, antigamente era muito mais difícil achar alguns filmes dublados, e então por isso que eu acho que é a primeira vez eu vi legendado eu dublei e falei, ah, pô, agora eu quero, quero ver o filme inteiro, quero entender e eu acho que eu vi legendado entendi, entendi como que foi essa experiência, o, o Peter Jackson, ele, ele que escolheu as vozes, assim, tipo, vocês foram, vocês fizeram testes, mas vocês sabiam que, que é ele Não, que ia escolher? Acho que ninguém sabia, porque normalmente é algum executivo, alguém, sei lá, do marketing, ou que faz várias outras funções, que, é, que escolhe, especialmente naquela época. Hoje em dia você tem algumas empresas né, que, que têm departamentos que cuidam de dublagem. E aí são esses departamentos que às vezes acompanham o texto... Né, dão uma aprovada, escolhem as vozes e tal. Antigamente era mais bagunçado, né? Não, não, não digo bagunçado, mas não havia essa cultura. Então, quando a gente soube depois, foi, foi muito surpreendente e, ao mesmo tempo, algo que, que deu bastante orgulho. Né? É, deve ser, porque o diretor desse nível, né, ganhador aí de. 17 Oscars, né, a trilogia da 17 Oscars eh, e o Retorno do Rei, 11, né, 11 premiações aí e levaram 11 estatuetas, né, que bateu o recorde aí, só mais dois filmes que chegaram nesse número, que foi Ben Hur e Titanic, né, em toda história do cinema, então eh, um diretor premiadíssimo, né, desse escolher, né, a dedo, as vozes, é algo bem uhum. legal mesmo, ah, isso mostra uhum. o carinho que ele tinha pela pela obra, né? A preocupação de dele querer que em vários cantos do mundo saia tudo muito próximo do que eles quiseram fazer, verdade Verdade, e, e aí Mas você lembra do teste, quando você fez o teste? Foi a, a diretora foi a Nilza Azevedo, né? Isso. Eu lembro que, assim, é, eu estava acostumado a a sempre fazer protagonista nas coisas, né? E aí, uhum. quando eu fui fazer o teste, ela falou, ó, oh, o protagonista é aquele ali tá? não sei o quê, não sei o quê. Aí eu já tinha certeza que eu ia fazer o teste para aquele. <risos> aí, quando, quando ela falou, você vai fazer o, o Sam, que é o amigo dele e então, tal, lembro que eu falei, poxa, eu não vou ser o protagonista e tal. <risos> não falei, pensei, né? Aí, é, no fim, pô, eu fiquei feliz da vida, primeiro porque eu acho que a gente tem até de vez em quando uma semelhança física, né? dependendo da foto, do momento e tal, é, o, o, eu acho que eu sou meio parecido com o Sean Astin, e, e, pô, no fim da história, ele que é o cara, ele que é o cara. Verdade. Eu, eu também acho você parecido com ele, e, e é engraçado, né, você falou de, do principal, mas até o próprio Tolkien, né, ele falava que o Sam era o herói principal, né, na, na criação dele ali, é, de O Senhor dos Anéis, o Sam era o herói, foi o herói principal, né, então, se for, se for ver, você fez o papel principal ali, né, você tomou é. o, o, o principal. <risos> e como foi essa experiência com o Sean Astin aí na, na Comic Con, foi em 2015 a primeira aqui no Brasil, né, acho que foi em 2015. Isso, acho que foi. Isso aconteceu em função de um fã porque é, eu estava eu com um stand da, da Unidub na feira, e eu era a voz também né, da, da, da feira, e, e aí um fã passou lá no stand e ele falou, putz, eu vou entrar lá no meet and greet do do Astin, e eu vou falar para ele que você está aqui, se, e vou tentar te levar para lá, se, se por você tudo bem? Eu falei, ah, tudo bem. Mas, né, beleza Tô lá no, no estande da Unidum E tal, dublando, conversando com as pessoas uh, E aí ele aparece Vamos lá, ainda, vamos lá e tal Aí ele falou, ó, eu já chegou minha vez Já fui atendido, falei com ele Ele mandou te chamar E o segurança já tá sabendo Então a gente vai entrar ali pelo lado E falei, maravilha, fui lá correndo e tal E aí nós conversamos E aí o mais legal foi Ele brincou, eu brinquei de dublar ele ali ao vivo e aí no fim ele ele assinou na minha credencial é, para a voz dentro de mim, Chanésten. Uau, que <risos> tolo, legal, cara. Uma muito, experiência. Muito incrível. E mostra é. a humildade do cara, né? A humildade, uhum. uh, o, o respeito que, que esses atores todos têm pelo pelo ator de voz, né? Isso é muito, é uma cultura americana muito bacana. Que legal, experiência legal, cara. Nossa. Muito bom. E você lembra a, a, a tonalidade, assim, da, da voz do Sam? Vamos, senhor Frodo, eu não posso carregá-lo pelo senhor, mas posso carregar o senhor. <risos> Muito bom. Muito eu bom, lembro, eu é... lembro que o, o, o Sam, ele tinha essa doçura na voz, né? Ele era doce, ele falava, era uma voz leve, nesse senhor Frodo, vamos lá. Conte comigo. Ele tinha uma ingenuidade, uma pureza e uma gentileza né, na forma de falar que, que, que trazia todo o carisma né, que o personagem tem. Sim, sim, sim. Ele, ele é o Sam, ele é sinônimo né, de amizade. Né? Ele é um, um grande amigo, um grande amigo mesmo, assim, do Frodo. Aquele que, que se doa mesmo, né? Exato. Ele se entrega pela amizade. Né? Eu tô aqui para o que der e é. Você lembra, tem alguma curiosidade da dublagem do Sam? Você, você lembra de... Sim, eu falo você lembra porque tem quase 20 anos que você dublou, e, né? Porque é. assim, o filme saiu no Brasil, no Brasil saiu dia 1 de janeiro de 2002, né? Que estreou, obviamente, vocês dublaram em 2001. Então tem 20 anos mesmo, assim, que você uh -huh. dublou o filme. Aí eu queria perguntar se tem alguma coisa que você lembra, alguma curiosidade, assim, da época... E, e ainda Sim. não tinha programas né, virtuais para gravar, para editar, era tudo ainda... E, e a dublagem é excelente, assim, até hoje. É que a Neuza era uma, uma grande diretora, ela era, ela era excelente. Era uma grande dubladora, mas assim, eu, eu, eu ouso dizer que dirigindo ela era melhor ainda, porque ela conseguia, ela, ela, ela era CDF, vamos dizer assim, então ela assistia o filme várias vezes... Então, ela sabia absolutamente tudo sobre a história, cada detalhe, por que disso, por que daquilo. E ela cobrava muita interpretação dos dubladores. E, e isso faz a diferença, né? É, tem muitos diretores que só veem boquinha. Né? Ela, ela pegava, ela buscava a alma ali de cada personagem. E, e eu, eu lembro que... Eu comecei a ficar interessado, né, depois que eu assisti um pouco, de que eu vi que era, que era algo muito grandioso. É, eu lembro de ficar meio tenso quando eu fui gravar os outros, no sentido de, de que eu queria que ficasse... O melhor possível Então é, eu, eu lembro de Não penso assim de ai meu Deus será que eu vou conseguir Mas de estar pilhado sabe De estar extremamente concentrado E preocupado com, com o resultado final do meu trabalho é, Mas a Neuza ela é, é, Isso era uma coisa muito boa A gente sabia Que ela não ia deixar passar nada Que não tivesse tão bom Ou que você não pudesse fazer melhor Então isso tranquilizava Demais assim pelo menos a mim na hora de gravar, a gente se dava muito bem, eu gravei muito, muito, muitas coisas com ela. Nossa, que legal, muito legal mesmo. E falando de aniversário do canal, essa semana é seu aniversário, né? Pois é, sexta-feira é meu aniversário, dia 18 de junho. Então aí meus parabéns já adiantado aí. Obrigado, obrigado, estou feliz. Não, eu também fico muito feliz, né? Casou uma data bem legal, assim. Muito feliz mesmo aí. É, eu queria fazer um ping-pong pra gente já indo pro final. É, eu sempre pergunto pros dubladores aqui: é, um personagem que você gostaria de dublar? Que você não dublou, mas assim, um, um personagem que você fala: Meu, eu acho muito legal, eu queria dublar, mas acabou não, não conseguindo? Ou tipo, foi numa outra época? Sei lá. É, ainda não aconteceu, né? Tá... Tá ficando, tá ficando difícil porque ele tá cada vez mais novo e eu tô cada vez mais velho, porém, existem multiversos, então eu gostaria bastante de dublar um Homem-Aranha algum dia. Olha só que legal! Verdade, a chance tem, a chance tem. É. Tem muita, muito conteúdo de Homem-Aranha, tem, tem também desenho, né, e com certeza sairão muitos filmes aí. Outra coisa, é um dublador que é, vai ficar difícil, essa eu acho que talvez seja um pouco difícil, mas um dublador que é inspiração para você. Pode ser só um, hein? <risos> uh, na verdade, foi um diretor chamado Líbero Miguel. Acho que foi o, o cara que ajudou a, a despertar em mim uh, a percepção do potencial que eu tinha e que eu podia explorar e desenvolver aquilo. Ele foi bastante definitivo, assim, na, na, na minha trajetória como ator e dublador. Poxa, legal. Bacana. Bacana. E um herói de infância? Então, eu não era muito pilhado, assim, mas eu lembro de curtir o, o, o, o Superman, né? O Super-Homem e o Homem-Aranha também. Eu gostava muito do Homem-Aranha. Acho que foi o primeiro filme que eu vi no cinema, criança. Eu não sabia nem ler. Minha madrinha ficava traduzindo... Porque, para vocês terem uma ideia né, de mudança de tempos, uh, era um filme para criança e só tinha legendado no cinema. Uau. O cinema não passava dublado. Então, imagina, 40 anos atrás, 40 e pouquinho, é, nos filmes infantis, com exceção de alguns de, de animações, uh, um filme de herói, tipo uh, Homem-Aranha, classificação livre, ou Superman, você vai no cinema e não estava dublado. <risos> e hoje é algo que às vezes dependendo desses filmes assim, né, às vezes você tem dificuldade de achar o legendado, porque como é tá voltado para um público, né, juvenil é, e tal. É, é como eu comecei falando, né, é, a dublagem ela possibilita. Né, é a gente assistir, principalmente as crianças que não sabem ler, né? Mas todos, né, que, que não tem contato com o idioma com o inglês ou outro idioma né, japonês de outro país, possibilita a gente assistir no nosso idioma, né? Então, isso é, é muito legal, né? Essa possibilidade que a dublagem traz pra gente, né? Isso eu acho muito, Sim, muito incrível. É, a dublagem, acho que ela tem esse caráter de acessibilidade, isso. e acessibilidade não é só. Uh, com relação a sei lá, a deficiência visual ou, ou algo do tipo uh, de tornar acessível para todo mundo eu acho que ela tem um caráter democrático no sentido de o cara mais, sei lá com a menor condição financeira tem acesso a uma obra igual ao cara que tem a maior condição financeira e também ela democratiza do ponto de vista do criador da obra, que ele consegue distribuir a obra dele para todos os cantos do mundo. E, e finalmente, acho que ela tem um caráter cultural que é, ela ajuda a levar histórias do mundo inteiro, né, sejam de, de várias formas, do, do, do ponto de vista espiritual, religioso, uh, tecnológico, uh, de, sobre Segunda Guerra, sobre, enfim, sobre qualquer tema qualquer assunto é, vocês leva a cultura e também ela propaga a língua portuguesa, muita gente que de repente não tem acesso a, a, a uma boa escola, a uma condição ela vai conhecer palavras conhecer termos é, conhecer expressões através da dublagem e, é. e a partir dali ela pode formar o seu próprio vocabulário, né, sem contar a criança que também é eles costumam repetir frases e palavras e termos que eles é, vêm nas animações eu vejo pelos meus filhos e então eu acho que são três características que a dublagem possui que são de, de extrema importância e quando você abre o olho para enxergar né um pouco mais fora da caixa né de uma forma maior assim vendo um, um macrocosmo e não o seu microcosmo ali, eu acho que algum preconceito que, que haja contra a dublagem, tende a, a, a cair. É isso mesmo, é isso mesmo. É, é, continuando essa questão da... Falei de herói de infância, você falou da, um pouco da infância. Você começou como ator muito cedo, né? Muito cedo mesmo, assim. Né? Você foi um ator mirim, né? Sim, é. Comecei com quatro anos e desde então eu nunca mais parei de, de trabalhar, de atuar de atuar, né mas qual foi a transição assim, de ator porque eu sei que era ator realmente de teatro né? televisão e tudo mais mas qual, quando foi a transição qual a idade mais ou menos para é, para dublagem eu sempre fiz tudo mas uhum. definitivamente quando eu parei de fazer tudo e, e aí foquei apenas em dublagem foi ali por volta dos 22 anos de idade que ali eu falei, poxa, isso aqui é o que eu mais gosto de fazer, é o que me dá mais tesão, aquilo que me atrai mais, uh, e, e é um, um lugar onde eu sinto que eu posso uh, conquistar o meu espaço único e exclusivamente através do meu trabalho. E, e aí foi, foi esse o momento de de virada de chave e a partir daí as coisas começaram a acontecer e é perceptível isso, né é, esse, esse lance, Eu acho que falta muito isso em todas as profissões né enxergando assim, que quando a pessoa faz por amor, igual você falou, né algo que te dá prazer, algo que você gosta é, é notável a excelência, né, do, do seu trabalho o profissionalismo, né e, e isso é bem legal mesmo tanto que por isso que você é muito reconhecido hoje, né pelo, pelo seu trabalho, né e por tudo que você faz, exatamente por, porque é algo que te dá prazer. Não é só dinheiro ou só pra conseguir sustento ou, ou algo do, do tipo, né? Exatamente, é, faz toda a diferença. Inclusive, quando eu fiz essa escolha, o dublador ganhava mal. Hoje <risos> ganha bem, mas quando eu fiz essa escolha lá atrás, eu inclusive saí de um trabalho que eu fazia, uh, onde eu ganhava mais. Eu optei por ir para um trabalho que eu ganhava menos. Mas, Legal. deu certo. <risos> <risos> que bacana, cara, que bacana. Cara, obrigado mesmo. Queria pedir pra você, é, se você consegue falar pra, pra galera se inscrever no canal Bolseiro, deixar um gostei. Galera, vocês que estão seguindo, que estão acompanhando esse bate-papo, vocês sabem que, no fundo, o Frodo é mais ou menos, né? Eu que sou o cara. Então, eu, Samwise Gandhi, peço a você que dê like nesse vídeo que compartilhe e que principalmente se inscreva no canal Bolseiro, porque daqui só sai coisa boa. <risos> muito bom, muito bom, cara. Que felicidade, que felicidade. Muito obrigado mesmo, Endel, por essa entrevista. Né? Eu fico muito feliz. Estou tô, tô aqui, né? É, bem emocionado mesmo assim é, ainda a gente vai ter a oportunidade aí depois dessa pandemia de tudo isso passar né de se encontrar pessoalmente da gente tentar fazer algo diferente aí bom obrigado aí pelas tuas palavras obrigado pelo carinho uh, desculpa aí a, a dificuldade que foi né da gente marcar e se encontrar mas é que é complicado mesmo uh, e poxa agradeço aí a todo o teu público aos fãs, né, da, da, da trilogia, porque também eu, eu sempre recebi muito carinho por por ter feito parte, né, de, de um projeto tão tão incrível, tão impactante, assim, marcante até na história de cinema, assim, eternamente. E como ator, como dublador, poder fazer parte disso é um grande privilégio e foi um ator que eu ganhei para a vida, né? A partir dali eu passei a, a dublá-lo para vários estúdios, em vários filmes diferentes, uh, tendo até, como a gente falou aqui, a honra de ter encontrado o, o Sean Astin. Então, muito obrigado né, a todos vocês, uh, se cuidem e espero que logo, logo a gente esteja aglomerando aí da melhor forma possível. <risos>